E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício a respeito de média e de desvio padrão. E, para isso, nós temos o seguinte aqui. Uma empresa produz chips de processamento para celulares. Em uma de suas grandes fábricas, 2% dos chips produzidos estão com algum tipo de defeito. Uma verificação de qualidade envolve uma seleção aleatória testando 500 chips. Qual é a média e o desvio padrão do número de chips com defeito nessas amostras? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder sozinho. Ok, eu vou definir uma variável aleatória aqui e nós vamos ter que encontrar a média e o desvio padrão dela. Basicamente, nós vamos testar 500 chips, sendo que 2% dos chips produzidos estão com algum tipo de defeito. Então, a nossa variável aleatória, a nossa variável binomial, que eu vou colocar aqui como x, ela vai ser igual ao número de chips defeituosos na amostra de 500 chips. Então, essa aqui é a nossa variável binomial. E como nós sabemos disso? Simples, nós temos 500 tentativas, ou seja, nós temos tentativas finitas, e a probabilidade de sucesso em cada tentativa é constante. E tome cuidado, nessa amostra aqui, o sucesso é achar uma peça defeituosa. Então, nesse caso aqui, a probabilidade de sucesso é a probabilidade de encontrar um chip com defeito. E é por isso que você tem uma variável binomial, porque você tem tentativas finitas e cada tentativa ela tem uma probabilidade bem definida. E, em cada tentativa, ela tem uma chance constante de acontecer. Nesse caso, a probabilidade é de 0,02. E, claro, nós não sabemos quanto vale a população total aqui de chips, mas nós pegamos uma pequena amostra de 500 chips. E cada tentativa é independente da outra, ou seja, eu escolher um chip não afeta a probabilidade da próxima escolha. E já que é uma variável binomial, nós conhecemos as fórmulas para calcular a média e o desvio padrão. A média de uma variável binomial é a mesma coisa que o valor esperado. Isso vai ser igual ao número de tentativas n vezes a probabilidade de sucesso em cada tentativa, ou seja, vezes p. E Quantas tentativas eu tenho? Bem, eu tenho um total de 500 tentativas vezes a probabilidade de cada tentativa e nós sabemos que isso é a mesma coisa que 0,02. E, novamente, tome cuidado, porque o sucesso aqui é encontrar uma peça defeituosa. Isso pode causar uma certa estranheza, tá? Mas ter sucesso é encontrar o que eu estou procurando. E 500 vezes 0,02 é a mesma coisa que 10. Esse aqui, é o valor esperado para os chips com defeitos. E isso é a mesma coisa que a média que nós estávamos procurando. E o desvio padrão? Como podemos calcular? Bem, o desvio padrão dessa variável binomial x vai ser a mesma coisa que a raiz quadrada da variância de x. Eu gosto até de colocar essa outra notação aqui, a raiz quadrada da variância de x, porque fica mais fácil de você entender. Né? Mas a variância é o desvio padrão ao quadrado, né? por isso que podemos escrever assim. Isso vai ser igual à raiz quadrada do quê? Essa variância vai ser igual ao número de tentativas multiplicado pela probabilidade de sucesso em cada caso vezes 1 menos a probabilidade de sucesso em cada caso. Então, isso vai ser igual à raiz quadrada de n, sendo que n é 500, né? são 500 tentativas, vezes a probabilidade de sucesso, que é 0,02, vezes 1 menos p, ou seja, 1 menos 0,02, que é a mesma coisa que 0,98. E vamos calcular isso aqui. Veja bem. 500 vezes 0,2, nós já calculamos que é 10, não é? Então, vai ser 10 vezes 0,98, e isso vai ser a mesma coisa que a raiz quadrada de 9,8. E, para calcular a raiz quadrada de 9,8, nós podemos utilizar uma calculadora aqui. Deixa eu abrir a calculadora. Eu vou calcular aqui a raiz quadrada de 9,8. Isso vai dar mais ou menos 3,13, né? Então, eu vou dizer que a raiz quadrada de 9,8 é aproximadamente 3,13. Ou seja, o nosso desvio padrão é igual a 3,13. E se nós quiséssemos descobrir a variância, é só elevar isso aqui ao quadrado, que ia ser a mesma coisa que 9,8. Mas o exercício quer o desvio padrão. Né? E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!